True collective collectible, yeah. famous, also so famous, number one, desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with that one and yeah, that's how, how I, I roll. E aí galera, hoje eu estou trazendo para vocês mais um microfone da MAMEN Dessa vez um mic 07 Eu já fiz o review do mic 06, se você quiser assistir o link está na descrição E esse aqui é mais um microfone da marca, é uma marca que é novidade aqui para a gente na loja Eu estou curtindo bastante o microfone, os microfones deles justamente porque é extremamente compacto E você pode estar tá utilizando não só em câmeras como em celulares, em câmeras de ação também Outra coisa que eu gosto bastante nesses microfones é que eles são super cardiovas ou seja, ele vai captar exatamente o que está de frente para ele, tá? Tem um respingo na parte de trás, tá? Mas a maior parte do áudio que vai ser captado vai ser é, direto de frente para ele, né? Então você vai ter uma, um... vai ser isolado o ruído externo. Eu escolhi essa hora para fazer esse vídeo justamente porque está bem barulhento aqui, mas não tem problema não porque eu quero fazer realmente um teste justo desses microfones, tranquilo? Então esse áudio aqui é o áudio já do MiC07, tá? Estou fazendo todo esse vídeo com ele e o legal dele é que ele também vem com um cabinho solto, né? Não é plugado e fixado no microfone. Então se você quiser colocar algum sistema wireless, como a XSW Digital da Sennheiser, você pode plugar o transmissor no seu microfone, o receptor na sua câmera e trazer o seu microfone para perto, né? Utilizando esse sistema. Outra coisa que eu gosto também é que vem um cabo P3, P2 que você pode estar tá utilizando no seu celular e isso é legal porque ele tem até um indicador de qual que é a parte que você coloca no microfone e qual é a parte que você coloca no seu celular. E como eu disse para vocês, vocês podem transformar esse microfone no microfone sem fio, graças a um sistema wireless. No caso aqui, eu estou utilizando o XSW Digital da Sunrise, né? Aqui está o transmissor e na minha câmera está o receptor. Isso permite com que eu mude a distância, né, do, do meu microfone sem perder a conexão dele com a câmera. Então, se eu tivesse uma girafa aqui colocaria ele na girafa e teria uma melhora de áudio aí significativa. Outra coisa que é interessante de falar é que aqui em cima você tem um slider né, de on e off e também de mais 10 decibéis, mas a cereja em cima do bolo realmente é o, a entrada né, para fone de ouvido para fazer o um monitoramento em tempo real do áudio. Então se sua câmera não tem uma entrada de fone de ouvido e você quer fazer o um monitoramento do seu áudio, agora você pode com esse microfone. E para fechar com chave de ouro, além de compacto, ele vem também com, a, com um saquinho para você estar tá guardando e levando ele para onde você quiser E também com um dead cat para você usar em filmagens externas onde tem bastante vento né? Então é isso galera, se vocês gostaram do Mix 07 é só clicar no link na descrição para garantir o seu Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou E de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram